E aí, galerinha da Talk To Me, beleza? Hoje eu vou começar a responder as perguntas que as pessoas têm me enviado no direct aqui no Instagram. Se você tem pergunta, manda pra mim que eu venho aqui responder. Me perguntaram, teacher, what's the difference between alone and lonely? Se liga lá. Alone é a palavrinha sozinho, porém no sentido de não ter ninguém por perto sem companhia. My son doesn't travel alone. Meu filho não viaja sozinho. Já a palavrinha lonely é aquela palavrinha de você estar sozinho, mas com o sentimento da solidão. He has divorced and now he's lonely. Ele se divorciou e agora está lá, sozinho, com a solidão. Top, né? Então faz o seguinte, quero ver se você entendeu. Coloca aqui nos comentários, exemplo, com as duas palavrinhas. Marca um amigo, curta esse vídeo e não esquece de salvar esse post também para assistir depois. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Até o próximo vídeo. Fui.